Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. E no vídeo de hoje, eu convidei a minha irmã, a Juliane, que mora lá nos Estados Unidos, pra mostrar pra gente como que é as lojinhas basicamente de um real, que é um dólar lá. A minha irmã ela mora na Flórida e ela gosta bastante de ir nessas lojinhas porque você encontra de tudo. Aqui na Dinamarca não tem essas lojinhas de um real, tem outro tipo de loja que um dia eu posso mostrar pra vocês, mas não chega a ser. Os preços são bem variados, não é um preço único e aí a gente faz a festa, né? Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí! Oi, gente! Convidada pela minha irmã pra participar do canal dela E mostrar aqui as lojinhas baratinhas nos Estados Unidos E eu tô aqui na loja de um dólar hoje Que eu vim fazer umas comprinhas pro, pra festinha que eu vou fazer pro Victor E aqui é o lugar mais barato E aqui eu já comprei algumas coisinhas Que estão aqui na cestinha ó Não paguei ainda, mas eu comprei balão esse daqui é de lavar roupa delicadas Que eu estou precisando Toalhinha de mesa para festinha Brinquedinhos, lembrancinhas Mais lembrancinhas aqui, ó Letrinhas de happy birthday. Esse aqui, balões E mais Ah, eu comprei esse daqui para fazer Limpezinha no rosto para lavar o rosto Esse aqui também, ó Facial Tudo um dólar, gente Tem de tudo aqui, ó Coisas de casa, tudo por um dólar. ó Aqui tem, tem vasilhas com mais comida, doce, coisas de casa. Então você tá sem dinheiro, precisa de uma coisa, aqui ajuda, quebra o galho. tudo brinquedinho a gente compra tem balões ó pra festa então tem bastante coisa legal aqui descartáveis papel alumínio é que tem coisas pra, pra cozinha vale muito a pena tá e tem uma em cada esquina dessa lojinha aqui tem uma geladeira aqui e também tem umas comidinhas os snacks ovos Besterol é. Por isso que muitas vezes, né? A gente acaba saindo da dieta Porque é o chocolate O que mais? O shampoo, coisa assim de tomar banho De casa Pasta de dente Maquiagens, ó Da mulherada, batom Sombra Pímeu Esmalte Tudo hidratante para o corpo, aqui ó, não tem como não cuidar da higiene, até remédio tem, ó, salinol, melatonina, vitamina, até lubrificante tem aqui, gente, muita coisa por um dólar aqui, tudo, absorvente, aqui ó, os testes de gravidez, para secar ovulação, Teste de droga Tem coisas pra organizar Cortina Agora começou a decoração de Natal Aí eles trocam toda a ala Põe tudo de Natal, ó Aqui é a aula de cartões que aqui os americanos eles gostam muito de, de né, enviar cartões de agradecimento de parabéns para tudo eles mandam o cartão então aqui a aula dos cartões aqui é a de coisa de festa ó, de presente embalagem tem coisa de baby shower para fazer baby shower aí aqui os confetinhos pra pôr nas, nas brincadeiras, aqui os balões que eu peguei, chapéu, aqui mais coisas de decoração de festa, aqui ó, esses brinquedinhos que eu peguei, tem vários aqui pra pôr na, na sacolinha, aí aqui tem sacolinhas, embalagens, aqui ó, tem uns mais chiquezinhos, quando você quer fazer uma festinha mais sofisticada, tem umas embalagens transparentes aqui mais bonitinhas. Né? E é isso, gente. Espero que gostem. Espero que minha irmã goste aí do vídeo. E é isso aí, gente. Quando vem aqui conhecer, visitar os Estados Unidos, para quem não conhece ainda. Venha no Dollar Tree fazer as suas comprinhas de lembrancinha. E é isso aí. Beijo. Até mais. Bom um dia. Gente, foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado Deixa aí o seu comentário, compartilha se você quiser E não esquece de curtir, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau